Olá! Dessa vez falando, pessoa aleatória. Bem, hoje quero mostrar um conteúdo sobre algo que eu gosto, ciência. Atualmente a comunidade científica tem um problema. A comunidade científica é extremamente... Hostil. Exclusivista, vamos colocar assim. Ah. Então eu pretendo esclarecer alguns conceitos. O que significa física quântico? Não, não significa ser um coxo caro. Quântico, segundo o dicionário é que diz respeito ao sistema físico cujas grandezas físicas observáveis assumem valores discretos, de tal modo que a passagem de um determinado valor para outro ocorre de maneira descontínua, segundo as leis da mecânica quântica. A física quântica é um processo que ocorre em nível atômico ou menor, tão pequeno que as leis da física clássica como a gravidade, não se aplicam nessa teoria. Essa teoria, ao contrário da física clássica, é classificada como não intuitiva, pois algumas coisas que parecem não serem verdadeiras estão corretas. Por esse motivo ela recebeu o nome de falsa teoria, então pense, se no meio acadêmico é considerado falso por alguns, creio que seu coacho, talvez também seja. Cuidado, a mentira é uma das características mais velhas da humanidade.